Oi gente, vamos aqui ver como é que tá os tomates. Olha, ai, eu vou entrar aqui nesse que já tem tenho... gente já tem um caído até no chão ali. Nossa! Olha que caiu! Passarinho, só pode. Deixa eu entrar aqui. Uh. Olha aqui! Ó, passarinho, gente. <risos> Olha! Ele sabe que é coisa boa, né? Vou tirar daqui isso. Ih, deixa aqui que eu não esqueci de levar. Olha só, gente. Ó. Isso aqui é a florzinha do tomate. Né? E o tomate. Olha os cachos, gente para quem vem acompanhando aí já é inscrito se você não é inscrito se inscreva no nosso canal para você ficar sabendo o que está acontecendo aqui no sítio Engenho Verde nós estamos em Colombo no Paraná olha gente orgânico <risos> que delícia gente tomate orgânico tem outro sabor Ó. E tomate orgânico tem que ser na estufa, viu? Porque fora da estufa a gente já tentou e plantamos quando ele estava nesse ponto de começar a querer vermelhar. Perdemos a plantação toda. O orgânico no tempo ele não vai. Porque ele é muito sensível. Olha que lindo! Olha a ponteira dele onde está lembra que eu falei no outro vídeo do tomate quando chegava nesse ponto aqui né? a gente começa a cortar, se não for cortar tem que puxar ele ali nessa linha, senão ele vai ficar caindo em cima do outro e aí começa a quebrar mas é... aí você corta a ponteira e aí ele dá uma engrossada, começa a vermelhar e aí a força dele vai para os tomates e para a florada que já está saindo. Não é? Dá uns tomates maiores também. Olha! Eu amo tomate. Tomate italiano. Ah! Não. De novo. Outro. Fala sério. Esses passarinhos. Aqui. Olha aqui. Não acredito Puxa Por que não deixaram pra mim? Ai, seus Ó, Aqui, ó Vermelhando, vermelhando Ali, ó Vermelhando Ó, bastante flor saindo vendo? Esse mais das pontas, né? Ai, que delícia! Muito bom! Olha esse aqui, que grande que já tá. Ó, gente, então, o que, que a gente faz, ó? A gente vai amarrando ele, pra ele não cair, tá? Põe a estaca, quando ele já tá pequeno aqui. Já desse tamanho, mais ou menos, uns, que Uns 30 centímetros, mais ou menos, né? 25, 30 centímetros, você já põe a estaca pra ir torando, né? Vai amarrando, Tá? ó tá vendo vai amarrando ele senão ele cai ele quebra aí você tem que ter o controle senão se não você perder o controle aí a vaca vai pro brejo ó nossa estufa de tomate italiano né alguns já começaram a vermelhar. Ó, se você não tira, o que acontece? <risos> Passarinho vem e come. Beijo, gente! Se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe. Beijo, fique com Deus. Ó, gente, para quem não conhece, isso se chama alciador. né Para quem planta bastante, é... é bom ter isso aqui né para fazer o tutoramento dos tomates. Tá, aí você vai aqui, ó. Aí eu tô só com uma mão. Ó, tá vendo? Ele puxa. Aí você vai aqui. Você abraça aqui, ó. Aí. Não sei se tá dando pra ver. Ó, deixa. Você abraça o tomate, o pé e a. Aí você vem aqui ah, e fecha aí ele corta, tem que cortar, ó, tá vendo? É bem prático, viu? Como é que faz? Só para quem tem curiosidade aí, beleza?